Olá pessoal, aqui é o professor Rodrigo. O tema desse vídeo é progressões aritméticas. Tá? É uma sequência da nossa aula sobre sequências. Tá? Então fica comigo, acompanha aí. Vamos começar então com a definição, conceito do que é uma progressão aritmética. Uma progressão aritmética PA, vocês vão ver muito esse nome de forma carinhosa, PA, é uma sequência numérica em que cada termo, a partir do segundo, é obtido somando-se ao anterior uma constante R, chamada razão da PA. A definição ela passa por uma regra de recorrência, eu tenho que ter o termo anterior para gerar o seguinte, ou seja, somo sempre o mesmo valor ao anterior e gero o termo seguinte. Classificação. Quando a razão for positiva ou maior que zero, temos uma PA crescente. Então observem essa PA aqui: 2, 5 meios, 3, 7 meios. Veja que o número que está sendo somado é 1 um meio. 2 tá? mais 1 um meio, 5 meios. 5 meios mais 1 um meio, 3. E assim por diante. Ela é uma PA crescente. Quando a razão for negativa, ou seja, menor que zero, temos um PA decrescente. É muito intuitivo, muito fácil de perceber. Se eu tenho um número e vou sempre somando um valor negativo, lógico que ela vai ser decrescente. Aqui nesse exemplo, 32 menos, do, menos 20, ou somando esse valor negativo, nós acabamos subtraindo. Né? Então, 32 mais menos 20, 12, menos 20, menos 8. Menos 20 com 8 negativo, então 28 negativo. E assim vai seguindo. Então, essa é uma PA decrescente. E temos ainda a possibilidade de uma PA constante, quando a razão for igual a zero, ou seja, quando ela for nula. Ah, por exemplo, razão zero, então menos 5, menos 5, menos 5. Logicamente, ela é crescente, então nós vamos usar como. tomar como razão a o valor zero. Bom, agora vamos para uma parte bem importante que é o termo geral da P.A., como ela tem uma característica própria de constituição, eu consigo transformar, criar uma fórmula para determinar qualquer termo dela a partir conhecendo dois elementos ou três elementos, né? tem que saber um termo, referência, a razão e é claro este n, naturalmente, eu preciso saber que é a posição do termo que eu quero descobrir. Aqui eu já dou pronto a fórmula do termo geral, é an igual a a1 mais n-1 vezes r. Mas veja como que a gente chega nessa... Essa fórmula é bem fácil de deduzir. Eu vou mostrar rapidinho com um exemplo aqui. Pensem comigo, eu tenho um primeiro termo que é x. O segundo termo, pela definição PA, eu preciso somar o termo anterior, que nesse caso é x, mais um valor constante, que é a razão. O termo, o terceiro, eu vou pegar o termo anterior, que nesse caso é x mais r, e novamente, somar a razão. Para o A4, eu vou pegar o termo anterior, que neste caso é A3, que vale x mais r mais r, e somar. Uma razão E assim sucessivamente até um enésimo termo, que eu vou, veja que para todos eu começo com um x, e nesse caso quanto que vale x? Bom, eu vou escrever assim, ó, x mais várias razões, quantas? Aqui eu tenho três razões, aqui eu tenho duas razões, eu posso esquecer o x aqui para não ficar uma... algo incorreto. É que eu tenho mais uma razão. Ó, uma razão para o segundo termo. Duas razões para o terceiro termo. Então é sempre ó, três razões para o quarto termo. É sempre n menos 1. Para esse módulo. N menos 1 vezes a razão. Ou seja. Ah tá. E o que é x? X é a 1. Ou seja, a n igual a 1 mais n menos 1 razões. É o que está aqui. É simples. E aí, como que nós obtemos um termo geral a partir de informações dadas? Nós, basicamente, substituímos as informações que nós temos, o primeiro termo, a razão, na formulazinha. Veja nesse exemplo, eu tenho a sequência 8, 15, 22, 29 e 32, então em, o meu primeiro termo está evidente, que é 8, como eu estou afirmando que é uma razão, que é uma razão que é uma progressão aritmética, eu basta subtrair um termo do seu antecessor para obter a razão. Nesse caso é 7. Vejo que essa diferença é a mesma. Qualquer que seja. E a razão. Substituindo, então, na fórmula do termo geral, eu vou ter a n é igual a 8 mais n-1 vezes a razão 7. A n vai ser igual a 8 mais 7 vezes n menos 1 é 7n menos 7. Neste caso, o termo geral vai ser 7n mais 1. Então vamos para um exemplo, um exercício resolvido. Esse R4 diz o seguinte. Sabendo que o 12º termo e o 21º termo de uma PA são, respectivamente, 67 e 130, determinar o primeiro termo e a razão dessa PA. Eu já estou afirmando que é uma PA e outra informação importante é que o 12º, ou seja, o A12, vale 67 e o A21 vale 130. Essa é a primeira informação. E eu sei o seguinte, sem tentando se desprender das fórmulas, eu sei que o 12 segundo termo, ou seja, 67, é igual ao primeiro termo, vimos no termo geral, mais n menos umas razões, ou seja, mais 11 razões. Eu também sei que 130, que é o vigésimo primeiro termo, é igual ao a1, mais 20 razões. Esperem? É e que nós temos aqui um sisteminha de equações. Eu gosto de. Sempre vai sair da mesma forma. Eu posso multiplicar por menos um uma das equações e eu vou conseguir anular sempre o A1 e encontrar na sequência a razão. Vai ficar, então, menos 67. Menos 67 igual a menos A1 menos 11 Rs. Agora, somando ambas as equações, aqui eu vou ter, então, 63 igual a, aqui anula, vai dar zero, igual a nove razões. Tá, dividindo tudo por nove, eu vou ter uh, sete. Ok? Então tem que a razão vale 7. E agora, para encontrar o A1, é só substituir o 7 em qualquer uma das equações. Vou pegar essa aqui, é mais simples, tem valores menores, então, 67, a equação 1, igual a A1, mais 11 razões, que é 7. Eu vou ter 67 igual a A1, mais 77. Então, chegamos à conclusão que o A1 1 um vale 67 menos 77, né? Menos 10. Simples, né? Bem tranquilo. Mas quem não quiser ter essa visão que eu tive aqui, pegar a fórmula, vai obter a mesma coisa. No R6, que eu coloquei aqui, determinar o valor de x para que a sequência, cuidado ali, seja uma PA. E escrever os seus termos princípio parece bicho papão, mas não é. Olhem aqui. Eu sei que, para que seja uma PA, ele tem que ter um comportamento, né? Eu sei que a diferença é entre um termo... Vou tentar separar só um pouquinho, para ficar um pouco mais claro. Aqui eu tenho um termo. Aqui eu tenho... Aqui é 2x menos 7. Aqui eu tenho um outro termo, x² menos 1. E aqui eu tenho... Um terceiro termo, x ao quadrado mais 8x mais 16. Vamos chamar aqui, então, de A1, A2 e A3. O que, que nós sabemos? Eu sei que a diferença entre eles é sempre igual, ou seja, A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Ou seja, para ser uma PA, isso tem que ser verdadeiro, a diferença entre um termo da frente. A2 menos o A1 tem que ser igual a A3 menos o A2, por exemplo. E se tivesse mais termos, teria que ser... essa igualdade deveria se manter. Nós podemos equacionar isso dessa forma. Aí a gente vai ter uma seguinte, então o A2, que é x ao quadrado menos 1, menos 2x menos 7, vai inverter o sinal de tudo, né? 2x mais 7 deve ser igual ao A3 que é x ao quadrado mais 8x mais 16 menos o termo antecessor então, muda o sinal de tudo aqui também x ao quadrado mais 1. E organizando isso nós vamos ter uma equação tá? então, x ao quadrado menos 1 mais 7 ó, menos 2x, vou escrever em ordem aqui, mais 7 menos 1 mais 6. Isso deve ser igual a x² menos x², que se anula. E aí eu tenho 8, sobra 8x. E 16 mais 1, 17. Podemos deixar todos os elementos em dos membros só da equação, vai ficar x² menos x menos 8x, menos 10x. Então, 8 menos 17. Desculpa, 6 menos 17 vai ficar, então, menos 11, igual a zero. Aqui eu cheguei numa equação. Para encontrar esses valores possíveis de x, que tornam isso, essa sequência, uma PA, eu tenho que vamos achar valores. não sabemos que uma equação do segundo grau possui até duas raízes distintas. Aqui eu acredito que por soma e produto né, eu consigo resolver. tenho x linha, x duas linhas, quais são as possibilidades? Produto que dá 11, então 1 vezes 11. Agora a soma tem que dar o B com sinal invertido, ou seja, tem que dar 10 positivo. Então, menos 1 e 11. Menos 1 vezes 11, menos 11. Menos 1 mais 11, 10. Aqui no um sinal inverso. Então, eu tenho essas duas possibilidades para x. Okay? Então, tanto menos 1 como 11, tornam essa sequência uma uh, uma PA tem duas soluções então quais poderiam ser os seus termos se fosse para menos 1 um, nós teríamos então 2 vezes menos 1 um. então, menos 2 menos 7 menos 9 menos 9 menos 1 um ao quadrado é 1 um, menos 1 um é 0 e aqui, menos 1 um quadrado é 1. Um, positivo. Aqui dá menos 8, mais 16. Teríamos menos 8 mais 17 é 9, né? Menos 8 mais 17 9. Então, essa seria uma possibilidade de PA. A outra possibilidade. para x igual a 11, então ia ficar 2 vezes 11, 22, 22 menos 7, dá 15. Ah... Teríamos menos 11 ao quadrado, 11 ao quadrado, menos 1, 11 ao quadrado. 121, né? Menos 1, 120. E ainda aqui, 120... Vamos ao quadrado, 120, mais 88, mais 16. Bom, aqui daria, então, 208, 208, mais 16, vai 220 228. 224. Pronto, aí teríamos ah, essa outra sequência. Vamos para mais um. Em uma PA, A3 mais A8 é 10, A5 mais A14 é menos 22. Determinar A1 e a razão dessa PA. Aqui observem o seguinte. O A3 mais A8 é igual a 10. Eu vou pensar da seguinte forma. A A3 é o A1 mais duas razões. E o A8 é o A1 mais sete razões. Tá? Então, eu sei que a soma de ambos, A3 mais A8 é 10. Então, 10 vai ser igual à soma de ambos, ou seja, A1 mais 2 r mais A1 mais 7 r Ou seja, 10 igual a 2A1 mais 9 razões. Vamos Reservar essa, essa equação, tá? Guardamos. Vamos fazer o mesmo processo para essa outra soma. O A5 é igual a 1, mais 4 razões. E o A14 é A1, mais 13 razões. Eu sei que a soma de ambos é menos 22. menos 22 é igual à soma A1 mais 4 r mais A1 mais 13Rs. Reorganizando aqui eu tenho menos 22 igual a 2A1 mais 17 razões. Temos uma segunda relação. Que torna perfeitamente possível agora tem um sistema com duas equações, duas incógnitas, e aí eu encontro a razão fácil. Vamos... Uh, posso multiplicar essa equação por menos 1 aqui. Vou tentar economizar um pouquinho de espaço. Eu vou ter menos 10, menos 2 a 1 e menos 9 r. Somando, vou fazer agora em azul essa parte aqui, somando as duas equações nós vamos ter menos... 32 igual mais 2 menos 2, anulam-se e 17 menos 9 dá 8 razões dividindo ambos os termos uh, por 8 eu obtenho razão 4 e já a gente resolvemos o problema então se a razão a razão é 4, então substituindo em qualquer uma das equações agora, pode ser essa primeira aqui, 10 igual a 2 a 1, mais 9 vezes 4, chegar no primeiro termo, 2 a 1 mais 36, e aí finalizando, ah, tem um detalhe aqui, eu me passei. Esse, essa razão aqui é negativa, vai interferir um pouquinho no resultado final. Não é o problema, é menos 36. Agora fechando. Vai ficar 10 mais 36, 40. 26 igual a 2A1 e A1 igual a 23, aí fechou, ok pessoal? Então vamos adiante agora, interpolar 5 termos entre 4 e 250, de forma que a sequência seja uma PA, então vamos para o processo seria interpolar meios uh, termos numa sequência? Interpolar é introduzir nesse espaço, né, entre o 4 e o 250, nós temos que interpolar, inserir termos ali dentro que obedeçam uma sequência de uma progressão aritmética. Então vamos pensar o seguinte, se eu vou inserir termos entre 4 e 250, então eu vou ter o 4 que vai ser o meu primeiro termo, e aqui eu vou ter cinco termos. A2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, vou ter o A6, e depois terei o meu 250, que é o A7. Olha que interessante. Uma situação que costuma induzir o erro, é quando eu falo em cinco meios aritméticos, parece que a minha sequência tem cinco termos. Quando, na verdade, ela sempre vai ter essa quantidade de termos que eu vou inserir, mais as duas extremidades. Então, eu tenho uma sequência com, uma PA, com sete termos. Isso é bem importante observar. Vou inserir cinco termos entre dois números, eu vou ter um total de sete termos. O primeiro é 4, e o enésimo é 250, o A7 nesse caso é 250. Aí basta aplicar na fórmula do termo geral. AN, que é 250, é igual a A1, que é 4, mais N-1, então, 7-1, vezes a razão, vezes a razão. E aí, uma equaçãozinha bem simples, né? 250 igual a 4 mais 6R. Vai ficar 246 igual a 6R. A razão vai ser 246 dividido por 4. Por 4, não. 6, tá passando. E é aí, 246 por 6 dá 41, tá? Então, esta é a razão. Para que te faço, nós façamos a interpolação, nós vamos começar com o 4, e vamos somando, mais 41, 45, mais 41, 86, e assim sucessivamente até chegar no 250, tá? Não vou fazer todos para não tornar o vídeo muito longo, mas o processo é bem simples. Nós vamos encerrando por aqui, na sequência falaremos sobre soma de termos de uma PA. Bom, falou, até mais!